Você acha que tudo que a gente tá fazendo hoje aqui, esse plano que eu tô pondo em prática de formar o canal, você acha que isso vai dar certo? E aí, mano, beleza? Como é que você tá? Tá tudo bem comigo? Graças a Deus, tá tudo bem. E a gente tá aqui com mais um vídeo. Dessa vez um vídeo diferente, você tá vendo aqui a gente, tá eu, a Amanda e o Enzo deitadinho ali do lado. Tá assistindo, os... só pode estar tá assistindo o YouTube, né? E dessa vez eu vim trazer um vídeo um pouco diferente, mano, porque eu quero trazer dois vídeos na semana. Um seria na terça de vlog e o outro na quinta, que seria de tag. E esse é o primeiro vídeo de tag. Então, mano... Se você gosta desse tipo de conteúdo Ou se você acha interessante Deixa alguma tag aí que você tem interesse de conhecer De que a gente traz aí pra cá Eu tô com uma primeira tag que ela foi mandada Pela minha irmã e eu achei uma tag muito interessante Porque eu acho que a Amanda vai saber Algum ponto meu e eu vou saber Algum ponto dela, ela ainda não sabe o que, que é Essa tag, eu ainda não mostrei pra ela não. E a questão é, elas estão dentro Desse saquinho aqui e a gente vai fazer O quê? São 10 perguntas Vai ser 5 minhas e 5 dela, mas vai ser Aleatório, eu não vou não sei o que que ela vai tirar e ela não sabe o que que eu vou tirar Eu também vou ser bem sincero Eu não cheguei a ver nenhuma pergunta Daqui desse saquinho também, né Aí eu apenas cortei, mas eu evitei O máximo de estar tá vendo o que que é Que tava anotado, então eu vou Eu vou, a gente vai abrir aqui e ver no que dá Como são poucas perguntas, são apenas 10, a gente vai tentar de repente Discutir entre Algumas delas no momento que a gente vai abrindo Quer falar alguma coisa? Não, vamos abrir Bom, mano. Tá aqui a nossa urna aberta, eu tô misturando. E a Amanda vai tirar a primeira pergunta e a gente vai ver. Eu ela Não, você vai tirar, eu vou ler e vou fazer a pergunta pra você. Eu leio. Então vamos lá, primeira pergunta. Como você se vê daqui a 10 anos? <risos> não tenho essa resposta, não. Eu não penso muito no. lá na frente. Não. Você não pensa, amor? Não. Nossa, você não consegue se imaginar daqui 10 anos? Como é que eu vou estar, não? Velho do céu. Eu vivo do agora. Mano, como assim? Eu não, eu não sou o tipo Você de pessoa. Você não tem plano de futuro? Eu não sou o tipo de pessoa que faz projetos. Ah, quando. Exemplo, quando eu crescer, eu vou fazer uma faculdade. Mano, eu vou vivendo. Não faço muito planos para frente. Lógico que a gente uma. tem planos formado Ah, ano que vem quero fazer tal coisa. Mas daqui 10 anos não. não, não. Aqui. Daqui 10 anos não. Não tem essa resposta, não. É, cada um, cada um, né? Agora sou eu. Eu vou tirar. Eu tiro. Eu tiro, porque você que tirou e você leu pra mim. Ah, que é mestre, né? Super, então eu vou responder. Vou responder tudo. Bem, bem grande. O que está fazendo para realizar tudo o que deseja no seu futuro? O que eu estou fazendo para realizar tudo o que deseja no seu futuro? O que eu mais faço para tentar realizar o que eu quero no futuro é fazer o melhor de mim, velho. coisa mais simples de, de, sei lá, de falar. Não tem, não tem. Eu dou o melhor de mim e amanhã Deus pertence, mas eu, claro, eu tenho planos e é isso, mano. Só dou o melhor de mim. Vamos lá, mais uma pergunta. Nossa! Você não teve resposta pra primeira, Na moral, <risos> eu não acredito que eu tirei isso de novo. <risos> Ó, você acha que terá os mesmos amigos daqui em 10 anos? Não. Por que não? Não, porque eu não sou uma pessoa de amigos. Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Tá, então, mas e aí? O que resta? Pou... Eu não sei se no futuro vai estar porque a gente tem plano de, de ir embora. Então não vai ter os mesmos amigos daqui a 10 anos. Mas na mesma distância eles não podem ser amigo? Não vai ser uma amizade. Mas... É que amiga, amiga, acho que é uma coisa de conviver, conhecer e conviver ali agora à distância. Eu não sei se é, continua. É sua, eu não posso responder. Né? Tão ótimo. A gente, por isso que, por isso que se é uma tag e a gente tá fazendo cada um uma pergunta para si, então. Mas quem sabe na próxima responde essas coisas. Quais coisas mais gostaria de aprender? Mano, sinceramente, velho, desses meses para cá tem uma coisa que eu adorei muito de ter aprendido e tô fazendo alguns cursos online, que é o curso de edição de vídeo e de Photoshop. Não é o que eu faço, meu ramo é totalmente diferente, totalmente o oposto do que eu tô fazendo aqui. Mas é muito interessante aprender sobre um, um software, tipo um sistema de computador que você consiga se encaixar nele e consiga realizar emoções, mano. Transmitir emoções pra quem está assistindo, eu acho muito fogo, mano, por muito da hora quem quem faz a edição, eu não mando muito, mas quem faz edição em si assim um programa tanto na foto embelezar, sabe? Ele transforma tudo o que você vê e, e faz um negócio, mano, tão louco que Cria você não imagina né, foto. que foto ou vídeo, você não imagina, cara, tipo você faz alguma coisa tão aleatória e aquilo se transforma num, numa magia, velho, entendeu? Então acho que é isso, eu me aprofundaria melhor nisso daí, mano, eu, eu curto muito. Agora você tira. Tomara que não seja alguma coisa de 10 anos de novo, né? Não. Não aguento mais 10 anos daqui pra frente. Vamos balançar o saco. Nossa, essa é interessante, mas eu acho que também Amanda, pra responder isso aqui, vai ser uma perdição. Qual sua arma de escolha <risos> num futuro apocalipse zumbi, velho? Eu sou meio cagola, Eu usaria o que tivesse na minha frente. Se tivesse uma faca, qualquer coisa. Não, escolhe. Não é aleatório. Você ia ter escolha. Ah, uma de coisa ter... que eu posso ter em casa. Eu usaria uma faca. Não, mano. Você não entendeu, mano. A pergunta é: você vai ter isso que você queria usar? Não que você vai procurar um ventilador <risos> e vai usar o ventilador para acertar o zumbi. Você vai ter a escolha de ter isso. Você ia ter qual? Qual? O que que você ia ter? Você pudesse ter uma escolha, eu uma arma. Tá. Que arma? Tipo, dá um exemplo. Não, não conheço. Os, tipo, já me engano que nem você conhece. A arma para mim é a mesma coisa. É, é tudo a mesma coisa. Uma arma de tiro, né? De fogo. Atirou, eu... matou é essa. Suas perguntas tá vindo tudo contrário. Viu? É, também. Eu acho. Que queria responder. Fala de só. maquiagem que eu te respondo agora. Pra zumbi de arma o que quer mudar em si mesmo em um futuro próximo Porque eu quero mudar em mim mesmo no futuro próximo eu acho que tudo né em mim assim tudo rotina rotina ou, ou minha forma de viver assim não que seja ruim eu gosto do que eu faço do que o que eu vivo do que eu tenho do que eu conquistei mas eu acho que eu mudaria o meu estudo então mas não é uma pergunta não é uma resposta mano não é um tudo eu vou tentar simplificar. Eu mudaria meu jeito, mano. Meu jeito de ser muito muito estressadinho, muito negativo, assim. Não tão negativo enquanto Amanda, mas carrega um pouco disso. E esse pouco que eu carrego já afeta. E eu acho que. A resposta é mudaria. você! Tá, mas eu acho que eu mudaria um pouco disso. Então, me o meu estilo. Ah, a pergunta é pequena. E eu acho que pelo menos essa você vai responder direito. Tá mentira? Qual o seu né? maior medo? Tudo. Amor, não tem, não é tudo. Não é a resposta. Tem que ser mais específico. Tá. Meu maior medo. Se assim, acontecer algo comigo que eu não consiga mais poder cuidar do meu filho ou estar em família, eu e minha esposa e meu filho. É isso É meu maior medo, porque se acontecer uma coisa comigo, tipo, eu sou muito problemática, né? Alguns sabem disso que eu passo com psicóloga e tudo mais. Então, meu medo é me dar alguma coisa e eu tipo ficar dependendo de alguém sabe para cuidar de mim eu não poder mais cuidar do meu filho nem da minha casa nem do meu esposo então esse é meu maior medo morrer né digamos você não tem medo não de morrer é não como tipo... é que fica sua família não mas não sei se ah todo mundo tem medo de morrer então, pronto mas... tem um filho pequeno meu maior medo é deixar meu filho aqui e aí mas mais cuida olha Agora sou eu, mais uma pergunta. Agora, ó, oh, mano, só tem três dentro da bolsinha. Eu, é que, Eu que chacoalho. Tem... Só tem mais três perguntas na bolsinha e agora eu acho que. É, eu tô Eu tenho pegado umas 20 perguntas. Não, Era só. Era mais fácil pra responder. Ia ficar mais legal. Ah, tá, saqueado. Essa vai estar na ponta da língua Qual viagem gostaria de fazer nos próximos anos? Eu com 22, 28 anos, eu vou fazer 29 agora no, no sábado Eu nunca tinha nem conhecido avião, velho Eu fui, A gente foi na porta do aeroporto e vi a gente, a gente né, viu o avião de perto Com 28 anos, pra você ter uma ideia A gente nunca foi muito de condições Mas eu, a viagem que eu quero fazer nos próximos anos é pro, pra China É mentira <risos> Bom, eu quero, mano, eu quero muito ir pros Estados Unidos Conhecer os Estados Unidos E eu quero conhecer a Disney Porque a Disney, mano, eu adoro filme Eu já falei, eu gosto de cinema e a, gente a, gosta a de Disney... Filme da Disney é, é muito, mano é, Eu vi o filme do, do Walt Disney na Netflix né? E ele foi um cara que, mano Sem, sem palavras Quando ele inventou o Mickey Até chegar no Mickey, assim né, Que eles, ele fez o primeiro formato Do desenho, então ele foi Foi um cara muito inteligente, mano Ele foi muito esperto, rebolou aqui Rebolou ali, mano, depois você pega e assiste Esse filme lá, que sinceramente Compensa muito, é muito da hora Então a minha vontade é ir pra Disney Conhecer, velho, tudo, acho que essa pergunta Responde Disney no é geral Disney, eu, né, eu e minha família E a gente tá com um plano mesmo de ir pra lá e conhecer E eu espero que eu possa trazer isso daí pra vocês Bom, a pergunta é o seguinte Você se vê casado ou com filho? Mas como a gente já sabe Temos o Enzo e é casado Eu vou mudar essa pergunta A pergunta vai ficar o seguinte Como você se sente casada e com filho? Porque assim, não tem muito nexo a gente fazer Sendo que a gente sabe que a gente tem filho, né? Primeiramente que casamento pra mim e ter filha era uma coisa fora da realidade Pra mim, não, eu não tinha planos pra isso Conheci o Fernando há 11 anos atrás Então a gente foi namorando, ficando, ficando, ficando Até que realmente eu falei pra ele né que ou casa o casa. e aí casamos tudo e tivemos o Enzo mas era algo que eu nunca planejei porque a minha realidade era outra eu vivia num mundinho pequeno não pensava em ter família pra mim era muito distante conhecer alguém e ainda ter um filho né e acabou acontecendo a gente continuou junto teve o Enzo é um pouco complicado ter família que são duas pessoas diferentes convivendo todos os dias no mesmo lugar ter filho né é meio complicado não só em ter o filho mas em como cuidar desse filho, em como planejar o futuro desse filho, sustentar esse filho até ele crescer. Então é um pouco complicado. Se eu ter, acho que não teria outro filho, né? O Enzo vai ser o único, graças a Deus, em nome de Jesus, porque ter outro não dá. A família já é grande demais e dá problema demais. Não, agora você... Ah, a é a última, última pergunta! É a última é pergunta, um então eu vou tirar aqui ela e vou, vou responder isso aqui. muito fácil. Você já leu? Não, não li. Leu sim. Não li, não. Que diferença gostaria de fazer no mundo? Que? É, que diferença gostaria de fazer no mundo? Que diferença? Que diferença gostaria de fazer no mundo? Cara, eu, o que eu faria de diferente no mundo seria mudar as pessoas. Por quê? eu sei que todo mundo é um diferente muito diferente do outro cada um tem a sua opinião mas eu sou da opinião da questão do seguinte a pessoa falar que não sabe fazer alguma coisa sem ao menos ter tentado isso pra mim me acaba tipo eu não me vejo olhando assim falando eu não sei fazer uma coisa sendo que eu não tentei na verdade é ninguém nasce sabendo fazer de tudo e eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender com os erros mas porque eu tento. Já muitas pessoas nem tentam e já olham e falam assim, ah, eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Mas não tentou. Eu, colocou, eu colocaria mais cinco perguntinhas de brinde. As, acabou as tags aqui desse vídeo e a gente vai inventar uma pergunta cada um pro outro. Sem ter lido, sem ter feito nada a pergunta que é a mesma que eu meio que eu respondi ele é uma pessoa que faz planos é uma pessoa que vê além e eu faço a mesma pergunta como é que você se vê daqui 10 anos ah, eu me vejo velho eu me vejo Budu. barbudo <risos> na verdade eu não, não, não coloquei esse prazo na minha cabeça eu coloquei eu coloco muito menos do que isso eu me vejo num prazo muito menor e muito melhor eu não sei mas eu tenho algumas sensações assim de quando passa o tempo, assim, eu, hoje, no caso, eu me imagino amanhã. Então, eu daqui 10 anos, mano, eu me vejo um pouco melhor do que agora ainda. Eu me, financeiramente, usufruindo um pouco mais do que eu não, não consigo hoje. E eu acho que essa é a minha resposta, mano. Eu me vejo melhor financeiramente e curtindo um pouco mais o que eu pretendo fazer, ainda mais pra, pra uns anos. Já sei. Minha pergunta é o seguinte. Você acha que tudo que a gente tá fazendo hoje aqui, esse plano que eu tô pondo em prática de formar o canal, você acha que isso vai dar certo? É porque eu. eu em relação a, a jogos, essas coisas de vídeo fazia, eu, eu não apoiava. Quem me conhece sabe que. Eu nunca apoiei, nunca ajudei ele em questão de jogo, fazer vídeo e tal. Mas ele mudou a, a, algumas coisas do canal dele pra uma coisa mais familiar. E ele tem apostado muito em, em nós, né? Na família, tudo. E é uma coisa que falando... vocês gostam. Não, não. Eu tô facetando. Tô, eu tô falando assim. Você, Eu vou ainda. dar a resposta agora. Hum. Mas tem que ser sincero, não vai meter o louco Pelo empenho que ele tá tendo, e é, conforme tem crescido bastante o, ca o canal, né? A gente tava olhando tanto de seguidores, eu acho que tem futuro sim o canal dele, né? Tem crescido cada vez mais em questão de dias, né? O tempo atrás tava com 400 inscritos, agora tá quase 600 e foi muito rápido. Então eu creio que tem futuro e aposto. Tem mesmo? Eu sempre faz a pergunta duvidando da resposta dos outros. É porque oh, ela é tão negativa assim que às vezes eu não sei se. Eu sou pra minha vida. Então, mas eu tô falando, às vezes eu não sei se você acha que vai. Porque eu tenho uma confiança. E assim, por que, que eu fiz essa pergunta? Porque esse ramo que eu tô hoje, há um tempão atrás, ela já falou pra mim deixar de fazer isso e fazer uma outra coisa e assim por decisão minha uma teimosia e um sentimento que eu tinha do futuro que eu já expliquei um pouco antes na outra pergunta eu não quis porque eu sempre senti eu me via eu fechava o olho me via numa posição que eu tô hoje Da mesma forma que eu deito e me vejo Numa posição que eu vou estar amanhã Então eu não sei, alguma coisa que... Eu não vou falar que eu sou vidente ou algo assim Então por isso que eu fiz essa pergunta Antes ela não, não achava que podia dar certo E eu sempre temei com isso, entendeu? E eu acho que, mano, eu não sei Mas eu ainda tenho a mesma confiança hoje eu Ainda sinto que isso ainda pode rolar Ainda muito mais do que a gente imagina Bom, mano, eu acho então que a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Eu vou parar, né? que senão a gente vai até amanhã, porque é muita coisa pra explicar. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa história e sobre a gente, você fala, deixa aí no comentário. Por quê? A gente tenta responder ao que você tem em dúvida, o que você quer conhecer um pouco melhor da gente. Afinal, a gente é uma família. A família é e hoje você faz parte dela. Você que é inscrito, muito obrigado, mano. Você que veio do Instagram, muita humildade vocês aí, mano. Valeu mesmo eu sempre respondo a todos lá eu tenho que ser o máximo possível o que eu sou realmente com vocês conversando então eu sou aquela pessoa que você viu conversando mas um pouco mais presa porque eu não estou acostumado a fazer vídeo ainda ainda não mas uma hora eu vou pegar a manha e vou começar a ser um pouco melhor do que isso bom é vocês que me dá uma opinião sempre me dá um toque lá e fala umas palavras legal valeu tamo junto o novo post está muito massa se você quer conhecer, quer ganhar um post lá no meu Insta, tá com quase 10k já, tá com 9.300 quase, mano. Então você quer ganhar um post, quer ser compartilhado, vai lá, ó, você, você se inscreve aqui no canal, vai lá no meu direct. Meu Insta é God eu vou deixar ele na descrição aqui. Se você entrar no meu Insta, lá tem o... eu marco a Amanda no meu perfil também, se você quiser seguir ela. Ela posta algumas fotos que ela faz maquiagem. Então, tamo junto, mano. Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Valeu, até a próxima.